Fala pessoal, beleza? Vitor com trazendo mais um pra vocês E hoje pessoal, eu vim trazer três shaders Que eu julgo que são muito bonitos Eles são os três mais bonitos na minha opinião E vai ser em ordem que eu acho melhor E qual, e na, é, qual eu acho pior Do pior pro, pro melhor Então eu vou começar logo com shaders Agora eu tô aqui sem nenhum shader Vamos começar a aplicar o primeiro shader Que eu jogo ser o... Que não é tão bom assim entre todos pela questão de FPS e também pela questão do brilho. Que eu acho um brilho muito, muito, muito, muito alto e desnecessário e acaba atrapalhando a visão. Que é o Chocapic V9. Chocapic 13 V9. Ele eu tô com ele no preset médio. Tá rodando a 78 FPS. O ruim dele é que quando você olha pro céu assim, pras nuvens, pro sol... Ele brilha muito E não dá pra enxergar nada, ó, tá vendo? Mas, agora na, Nas outras questões aqui Onde tem a água Eu acho que ele Tá uh, ele É o melhor, se não Um dos melhores, se não, o melhor Em questão da textura de água Que eu acho muito bonito Só que é o seguinte Ele acaba reduzindo bastante o seu FPS Então uh, Eu não recomendo tanto ele assim, não Uh, na questão, fora da questão de água, a iluminação dele é bonita, mas é muito forçada Mas o resto não muda tanto uh, Tem, um, tem um, uma movimentação na, nas folhas das árvores e, uh, No mato, mas eu, eu não gosto muito assim dele não E ele também é o mais pesado entre esses da minha lista Então vamos para o próximo shader Que é, ele é um pouco melhor que esse Gráfico Shaders a iluminação dele não é tão forçada, que é o BSL versão 8.0.01 Zip. É, eu, se não me engano, tá no preset médio também. E a água dele é muito cristalina, muito bonito também, ó. A iluminação dele não é forçada igual a ele, tem um céu muito bonitinho, com nuvens diferenciadas. Eu acho muito bonito. Na água, ele também é um dos melhores, com certeza. Quando você tá perto da água, reduz um pouco o FPS. Mas ainda assim fica muito bonito olha só, a água dele é muito bonita. Baixo da água também é bem bonito, só que ele acaba ficando ah, um pouco escuro em lugares muito baixos, mas isso daí não é uma questão da iluminação mesmo. Então ah, deixa eu mostrar ele aqui na terra normal mesmo. Olha só, na verdade, Aparentemente o BSL que está reduzindo mais o FPS Não sei porque quando eu fiz o teste era o Chocapi que estava que com menos FPS Mas é muito bonito esse shader de qualquer maneira Agora vamos para o top 1 que eu, ele é o, praticamente o custo-benefício É mesmo ele sendo de graça É o seguinte, esse shader é o shader Seus Henewad. Eu não sei se pronunciar, desculpa que é um shader muito bonito A iluminação dele é muito boa E esse daqui é meu favorito Porque a iluminação dele é boa E ele não perde tanto assim o FPS A maioria das vezes Se o seu computador for bom Se for bolzinho assim Vai estar tá rodando a 60 FPS Na maioria das vezes A sombra dele é muito boa também O céu dele não tem uma iluminação tão forçada E esse daqui é o que mais tem FPS E o que para mim é o mais bonito na, cre... na questão da água, não é tão cristalina assim é cristalina mas eu gosto dele por, é, porque é muito bonito debaixo da água a, a sua visão fica um pouco limitada mas mesmo assim é um cheater muito bonito e eu acho que ele é o mais bonito mesmo aqui dentro da água uh, ah lá, tô com a graça dos golfinhos vou nadar rapidão é, mesmo sendo escuro Uh, e suja a visão Ainda assim é uma coisa É algo muito bom ó, A água dela é realista demais Se você pegar Deixa eu pegar aqui uma tocha Botar de noite A iluminação vai fica muito bonita ó. Você chega perto das coisas Com a tocha E fica muito bonito Muito suave a iluminação ó, A água de noite Que bonito isso. Fica bem escuro Eu acho que Uh, os outros shaders são mais bonitos de noite do que o, o Zeus, mas de manhã ele é o que, te, que fica mais bonito. Aparentemente o BLSL tá melhor de noite. A iluminação dos shaders é melhor do que a desse, de noite pelo menos. Ó, agora vamos testar o do Chocapic. 13, versão 9. A iluminação dura tá bem ferrada aqui ó, o seu olho pessoal fica muito claro e a água fica muito escuro. por mais que seja bonito é, não acho tão bonito assim quanto os outros shaders então vamos voltar Pro, pro, pro nenhum shader para você ver a diferença fica assim muda muito eu acho que compensa muito você usar os Zeus. Todos eles vão acabar delimitando um pouco a sua visão de noite. É normal, não delimita tanto. Deixa eu. É o que. É, dá pra. Dá pra você usar, jogar de boa. E eu sinceramente acho que o mais bonito de dia é os Zeus. Eu vou botar aqui alguma comparação de todos eles. Vou colocar aqui no filme. Gráficos, shaders, vou colocar primeiro o do, o do Zeus. Esse daqui é o Shader dos Zeus. Deixar a água esverdeada, eu acho isso bonito. Agora você decide qual shader é o seu favorito aí. Agora vamos pro Choca Peak, Muito bonito também. Agora vamos pro BSL. para questão de FPS, eu recomendo você estar tá usando os Zeus. Na né? verdade, pra questão de FPS, eu não recomendo você estar tá usando nenhum shader porque vai acabar pisando bastante. Eu, mas se for pra usar alguns, o Zeus, ele, é, ele é mais leve comparado aos outros Agora de questão de beleza, eu acho a do BLS, BSL uh, com a água mais bonita e Depois é o Zeus e depois é o Chaka 13 Agora, no geral, o um, um, um, primeiro lugar fica os Seus, né, como eu já disse anteriormente. O segundo lugar fica pro BSL e o terceiro lugar fica pro shakapix 13. Existem outros shaders, como o Sildur's Urban Shaders. E alguns outros shaders também por aí. Os mais famosos, provavelmente, são esses que eu apresentei aqui no vídeo. E os Sildur's, que eu ainda não apresentei nesse vídeo, mas se vocês quiserem me apresentam em outro vídeo... Mas enfim, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal. Uh, compartilha para um amigo seu aí. Que eu estou com a meta de chegar a 500 inscritos. Então comenta aí algum, qualquer conteúdo de Minecraft que você quiser aí. E eu provavelmente vou estar tá fazendo ele. Porque eu não tô tendo tanta ideia. Mas enfim, foi isso. Deixa o like, se inscreva no canal. E falou!